Ghost Recon é uma franquia com dezenas de personagens importantes aí, mas sempre tem aqueles que são mais bem desenvolvidos que outros, é normal isso. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês uma lista com os 10 principais personagens aí da franquia, na minha opinião. Okay. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje é dia de trazer mais uma lista de Ghost Recon aqui para vocês. E essa eu tenho certeza que quem é fã vai gostar e muito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui foca em jogos de tiro com temática militar. E eu sou um grande fã da franquia Ghost Recon. Já acompanho essa franquia desde o início. E tenho todos os livros, os filmes, os jogos, enfim. Se você gosta de jogos como Ghost Recon... Já se inscreve aí para poder acompanhar tudo sobre a franquia com gente que de fato entende, beleza? Vamos lá então. Boa, 06. Padrão, também tá atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, já tinha algum tempo que eu estava querendo fazer uma lista como essa, mas é bem complicado porque, como eu disse, Ghost Recon tem dezenas de bons personagens. Aí fica bem difícil de destacar apenas 5 apenas 10 e tal, mas depois de muito pensar, revisar e tal, eu acho que eu cheguei, enfim, a meu top 10. Confere aí e não esquece de deixar o seu top 10, o seu top 5 também, deixa aí nos comentários para poder gente conversar a respeito, beleza? Vamos que vamos! Beleza então, uh, vamos começar aqui pela Alicia Dias Apesar de ela não ser uma personagem tão conhecida na franquia Ela é sempre lembrada entre os fãs por ser a primeira mulher Ghost Infelizmente ela não é tão conhecida assim Porque nós sabemos que a maior parte das pessoas que hoje fazem parte da comunidade de Ghost Recon Começaram a jogar ali a partir do Breakpoint ou do Wildlands No máximo chegaram a jogar o Future Soldier mas a franquia é muito maior que isso e a Alicia, por exemplo, ela apareceu em Ghost Recon 2, depois ela apareceu em Ghost Recon Advanced Warfighter 1 e 2, uma grande atiradora da equipe Alpha, então por isso ela aparece aqui em nosso décimo lugar. Sargento Dominique Moreta, mais conhecido aí como Holt. Esse não podia ficar de fora dessa lista, claro, porque com certeza é um dos personagens mais inesquecíveis de Ghost Recon. A primeira aparição dele foi em Ghost Recon Dark Waters, né? um livro que se passa antes de Ghost Recon Wildlands, e depois disso, evidentemente, ele apareceu como operador da equipe regicida em Ghost Recon Wildlands que foi quando ele ficou conhecido de fato, né? já que muita gente não leu o livro. O Holt é um dos personagens mais marcantes da franquia Ghost Recon, não tem como negar isso. Ele rouba a cena várias vezes com os comentários dele, inclusive eu cheguei até a fazer um vídeo aqui no canal especificamente sobre ele, com as piadas dele e tal. Recomendo muito que vejam também depois de ver esse vídeo aqui, claro. Vou deixar esse vídeo aqui no card, assiste lá depois porque vale muito a pena, ficou muito bom. O Koza, que é o membro mais famoso da equipe Hunter de Future Soldier, e com certeza muita gente aqui gosta muito dele, exatamente por ter conhecido a franquia jogando com ele em Future Soldier. Coisa que é o típico estereótipo do, do menino prodígio, né? Ele é o Kid, o Kid que manja ali das tecnologias e tal. Sempre surpreende todo mundo com aquelas engenhocas dele. E é um personagem muito carismático, exatamente por conseguir juntar duas características muito marcantes. Que é o bom humor e a habilidade, extremamente habilidoso, responsável e tal. Mas também tem aquele jeito moleque dele, né? Porque é o Kid, né? Como sempre. É o Kid da equipe. Além de Future Soldier, ele aparece também em Ghost Recon Shock Point, que é o livro que se passa após o Future Soldier, inclusive ele tem até um grande destaque também no livro. Eu falei agora há pouco da Alicia, mas é inegável que a Fury é muito mais conhecida, muito mais popular. Se a Alicia é lembrada por ser a primeira mulher Ghost, com certeza a Fury é lembrada por ser a mulher mais badass da franquia. E muito provavelmente após o Breakpoint, todas as equipes Ghost devem ter pelo menos uma operadora, exatamente por causa da boa participação dela em Breakpoint. Personagem forte, marcante, personalidade muito bem estabelecida, foi muito bem escrita, gostei muito. Realmente a Fury foi um dos pontos principais de um jogo com tantos problemas como foi Ghost Recon Breakpoint. Falando em mulheres de personalidade né, em Ghost Recon, eu não podia deixar de fora a Karen Bowman, personagem incrível de Ghost Recon Wildlands, que rouba a cena várias vezes, principalmente durante os interrogatórios. Vocês vão lembrar. Tecnicamente ela não é um Ghost, né, ela é da CIA, mas é aquele personagem secundário que o jogador fica ansioso para ver a hora que vai aparecer novamente, porque é um personagem foda, cara, não tem outra palavra para definir a bomba ela é incrível. A primeira aparição dela foi também em Ghost Recon Dark Waters e ela apareceu também no final de Ghost Recon Breakpoint na Operação Motherland, negócio incrível. Realmente, eu espero muito que ela apareça novamente nos próximos jogos da franquia aí. Eu falei agora há pouco da Alicia, que era pouco conhecida porque só apareceu em alguns jogos lá no início da franquia. Pois imagine o Andrew Ross, que nem chegou a aparecer nos jogos da franquia. O Ross, para quem não conhece, ele foi o líder Ghost que assumiu a equipe Hunter após a saída do Ferguson. Isso logo após os eventos de Future Soldier. Essa é uma história muito boa que se passa na Colômbia ali, eles precisam resgatar uma agente da CIA. Mas infelizmente essa história, ela não chegou a virar jogo, né? Ela tá no livro Ghost Recon Shock Point. Esse livro é muito bom, eu recomendo muito. Inclusive eu vou trazer ele para vocês aqui, fazer uma resenha, uma crítica. Mas, quem tiver interesse em ler antes né, esses livros, aliás, todos os livros que eu estou citando aqui, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, vou deixar o link para a compra de todos eles. Recomendo muito todos eles, todos são excelentes. O primeiro, que é só Ghost Recon, o segundo, que é o Ghost Recon Combat Ops, tem o terceiro, que é o Ghost Recon Shock Point, o quarto, que é Ghost Recon Dark Waters, todos excelentes. Só lembrando que comprando pelos meus links aqui, você vai estar tá ajudando o canal, beleza? Todos baratinhos, vai lá e dá uma olhada depois. No meio de tantos grandes Ghosts nessa lista aqui, eu posicionei estrategicamente antes dos três principais personagens o que para mim é o maior vilão de toda a franquia. É, é o suênio, é aquele vilão que você gosta de odiar. E de certa forma até meio que entende as motivações dele, sabe? Quem já jogou Ghost Recon Wildlands sabe disso. Esse personagem foi talvez o ponto mais alto de Ghost Recon Wildlands... Se o Wildlands se tornou o que é hoje, esse grande jogo, né? Isso se deve muito pela presença desse grande vilão que é o El Suenio. Que foi um vilão incrível, realmente inesquecível. Tanto que o que mais se pede hoje na comunidade de Ghost Recon é exatamente a volta dele num possível Ghost Recon Wildlands 2. Seria perfeito, né? Um Wildlands 2 com a participação do El Suenio. Vamos lá, vamos lá para o nosso pódio, enfim chegamos, vamos lá, começando aqui pelo nosso terceiro lugar e claro que se eu falei do Kozak e se eu falei do Andrew Ross, eu tinha que falar também do Ferguson, né? Capitão Cedric Ferguson. Líder da equipe Hunter durante os eventos de Ghost Recon Future Soldier. Só lembrando que a equipe Hunter ele é considerada pelos fãs até hoje como uma das principais equipes da franquia, beleza? Então isso por si só já é uma coisa que eleva muito o patamar do Ferguson aqui. Para quem não lembra, a equipe é composta pelo Pepper, pelo 3 K, pelo Kozak, que eu já falei aqui agora há pouco. E na liderança a gente tem o Ferguson, que tem um perfil de liderança ali um pouco diferente, ele é um pouco mais calmo, é menos invasivo, até porque no Future Soldier a gente joga com o que a gente não joga com o Ferguson, então é necessário que ele dê espaço para o que brilhar, digamos assim, né? Mas acima de tudo dá pra perceber que o cara é um grande estrategista, também é um personagem muito bem escrito, muito maneiro. A primeira aparição dele foi em End War, que no caso seria o primeiro livro de Ghost Recon. E aí depois dos eventos do Future Soldier, ele acabou se afastando do campo, deu lugar ao Ross, como eu já falei nesse vídeo aqui também. Essa história toda é contada em Ghost Recon Shock Point, como eu disse, eu vou trazer aqui pro canal também em algum momento. Chegamos aqui ao nosso segundo lugar, eu confesso que aqui foi uma das decisões mais difíceis dessa lista, porque por muito pouco o Nômade ele não assumiu a ponta dessa lista aqui, mas vamos lá. Anthony Perryman, mais conhecido como Nômade. Nômade é aquele tipo de personagem que já chega dizendo a que veio, né? ele aparece pela primeira vez em Ghost Recon Dark Waters. Ele tá ali liderando uma outra equipe no início, mas logo na sequência ele já assume a liderança da equipe Regicida. É a equipe que tem o Weaver, que tem o Holt, que tem o Midas, é a equipe que vocês já conhecem. E eu posso afirmar aqui que qualquer pessoa que tenha lido Dark Waters... Deve ter ficado com o mesmo sentimento ali de querer ver mais sobre o personagem, né? Um personagem muito interessante. O Nômade é um personagem muito interessante. E aí, na sequência, ele já aparece em Ghost Recon Wildlands com a mesma equipe, né? E aí, o sucesso foi tão grande que já passou direto para Ghost Recon Breakpoint, numa história que discutível, né? Não é uma história tão alta quanto a história de Dark Wars e quanto a história do Wildlands. Mas ele já foi automaticamente transportado ali Porque o Nômade ele é assim, ele é um personagem completo Ele é inteligente, ele é focado Ele também tem as piadinhas dele, né? Ou seja, ele é engraçado em vários comentários ali Com certeza ele é o segundo melhor personagem da franquia <risos> Vamos lá pro primeiro Como eu disse agora há pouco, o Nômade ele é um personagem incrível e certamente ele estaria no topo dessa lista aqui se não existisse uma lenda como é o Scott Mitchell. Para quem é mais novo na franquia, aí, é normal que tenha uma simpatia maior pelo Nômade, né? já que ele liderou aí as equipes nos últimos dois jogos e no último livro também. Mas o Scott Mitchell ele estava presente em quase todos os jogos da série. Ele liderou boa parte das equipes em missões aí pelo mundo inteiro. Aliás, na verdade, o único jogo em que ele não aparece é o primeiro. De lá pra cá, ele apareceu em todos os jogos, todos os livros. A estreia dele foi em Ghost Recon 2, ainda como capitão, Scott Mitchell, e líder Ghost, no caso. Pra você ter uma ideia da grandeza desse cara dentro dessa franquia, o Scott Mitchell ele tá para Ghost Recon, quase como o Sam Fisher está para Splitter Cell, é é mais ou menos isso, para você ter uma ideia. E aí, claro que o ponto mais alto dessa lista tinha mesmo que ser dele, não tem para onde correr. Beleza? Deixe aí nos comentários o seu top 10 também ou seu top 5, vamos conversar a respeito. Gostei muito de fazer essa lista aqui. Deixe aí também suas sugestões, beleza? Para os próximos vídeos. Isso ajuda bastante na hora de produzir por aqui. Forte abraço a todos, foco um na missão e até a próxima.